E aí, gente verde, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Aqui é o Luiz Mourão, somos professores de fitoenergética aqui da Luz da Serra. E se você está aqui agora, eu quero te perguntar. Você quer descobrir um chá caseiro para melhorar a sua energia e atrair prosperidade? Se você respondeu que sim, a gente vai soltar a vinheta e daqui a pouco eu já vou falar sobre esse chá. Solta a vinheta e a gente já vai conversar. Muito bem, gente, olha só, espero que todo mundo esteja bem, muito bem, é, e muito bem, muito bem, muito bem. Que bom que você está aqui nesse vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a fitoenergética pode se unir à prosperidade. Né? Tem muita gente que acha que ah, a energia das plantas não tem a ver com dinheiro, a energia das plantas não tem a ver com riqueza. Mas isso porque um conceito de prosperidade ela é, ele é mal interpretado. Tem gente que acha que ter prosperidade é só dinheiro. É só ter riqueza, ter dinheiro na carteira, ter um cartão black, ter, sei lá, né? riqueza a dar com pau, é uma expressão aqui do Rio Grande do Sul. Mas prosperidade, ela vai muito mais além que dinheiro. Prosperidade, ela vai muito mais além do que o trabalho nessa energia da abundância manifestada. Prosperidade é um fluxo de abundância, é um fluxo que existe, é como se fosse um rio. É um fluxo de energia, é um estado de, uh, de sentimento, né, combinado com pensamentos também construtivos, que nos permite conquistar aquilo que a gente quer. O fluxo da prosperidade, né, uh, ele está relacionado com o nosso movimento em direção àquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja. E daí, quando a gente faz isso de uma forma altruísta, quando a gente faz isso para ajudar Deus no trabalho dele, ao invés do trabalho para Deus, quando a gente faz isso para ter mais recursos, para ter uma saúde melhor, para ter acesso a melhor tecnologia, tanto para nós quanto para os outros, aí que a gente consegue se conectar. O universo, ele é abundante. O universo existe e está sempre se expandindo. O universo é luz em expansão, a prosperidade é luz em expansão. Então, quando eu quero pegar aquela riqueza e colocar debaixo do colchão, quero pegar aquela conta do banco, sacar tudo, deixar numa caixinha lá em casa, Quero poupar, espremer até o último centavo, pegando desconto do desconto do desconto. Quero ir comprar uma varetinha de incenso indiano que custa um R$1,10 e, e pedir desconto em cima daquilo. Quando eu estou vibrando nesse tipo de situação, nesse tipo de energia, isso não é prosperidade, não. Ai, que eu vou economizar o máximo. se escassez. Você está sinalizando para o universo que você está com tanto pouco recurso, está com tão pouco recurso, que você tem que poupar o um centavo, tem que pedir desconto na varetinha de incenso indiano de um real e dez centavos. Não faz sentido, né? Aquela pessoa que é viciada em pedir desconto, aquela pessoa que é o vício, né, de da, da miséria, sabe? De não não poder reconhecer o valor daquele bem. Né? Tem gente que fala assim, ah, porque não tem dinheiro. Não. Na verdade, porque você não viu o valor naquele bem. Você não viu valor naquele naquele item que você quer adquirir. E daí Falando ainda de prosperidade, né? Olha eu querendo meter uma de Bruno de Mendes aqui. Mas tenta eliminar do seu vocabulário a palavra muito caro, não consigo, não posso. Nesse momento né? que a gente está falando de prosperidade, quando você fala assim, ah, é muito caro para mim. Não, na verdade, é que nesse momento você está priorizando o seu dinheiro, o seu recurso, para algo que aquele, naquele momento que aquilo que você está falando que é muito caro, não tem tanta serventia. Se fosse uma coisa muito importante, essencial, vital para você, naquele momento, não vai deixar de ser caro vai ser um investimento, não vai ser um gasto vai ser um investimento, entende? e daí então, para a gente conseguir se conectar com essa energia da prosperidade essa energia que não para né, da abundância uh, eu vou trazer aqui então, para todo mundo cinco plantas que vão nos ajudar a elevar a nossa energia e conseguir né, permitir que a gente se conecte com esse fluxo de abundância do universo com esse fluxo de prosperidade por que, que eu estou falando muito a palavra fluxo? Porque a abundância e a prosperidade a gente não pode travar. Não tem como travar a prosperidade. O dinheiro é um fluido de troca da terceira dimensão. Né? Recentemente, aí a Patrícia, a gente foi no evento dos doutores Hurtak, né? James Hurtak e Hurtak, e a gente vê o quanto que é importante a gente sair do 3D, que é dor, sofrimento, angústia, violência, ganância, e ir para o 5D, que é amor, leveza, harmonia altruísmo, pensar no outro. Quando a gente tenta se conectar com esse fluxo de abundância, né, com esse fluxo de prosperidade do universo, apenas por mim, pelo meu eu, pelo meu eu egoico, pelas minhas vontades, para satisfazer as minhas necessidades, sem olhar para o outro, né, aí eu vou ter mais dificuldade. E essas plantas que eu vou trazer hoje, elas vão nos permitir se conectar, a gente se conectar com essa energia mais elevada, mas também com um viés altruísta. Porque não tem problema a gente ter dinheiro e a gente ter aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gosta, quer, pode merece. Desde que eu consiga, a partir desses recursos abundantes do universo, distribuir isso aí. E onde você já viu isso? No reino vegetal. Uma laranjeira né, que foi plantada no quintal de uma casa com cinco famílias, não vai dar dez laranjas, duas para cada uma. Não vai dar um, cinco laranjas, que é uma laranja para cada pessoa. Um pé de morango não vai dar cinco morangos porque é para uma pessoa, um, um por pessoa. Não, vai ser abundante, vai nascer à vontade, vai nascer o máximo que ela conseguir. E daí, por isso que a fita energética ela tem tudo a ver com abundância. Porque o reino vegetal ele é abundante. As árvores elas não competem. Ai, meu, eu estou crescendo primeiro que você, meu, meu galho está mais alto que o seu. Ah, não, abelha, você já cheirou o néctar de quatro folhas, deixa para as outras. Não, então eu vou fechar para você. Não, produz ah, é, folha e flor para dar com né em abundância em grande quantidade para ajudar todos os seres dar fruta em abundância para todos os seres né se alastra o hortelã né nação hortelã que é o que a gente tenta construir aqui na Luz da Serra de pessoas próprias porque que o hortelã é o símbolo da prosperidade nas aulas que a gente dá nas nossas maratonas porque o hortelã se alastra ele abunda né ele se espalha e vai indo até onde ele quer ir até onde ele pode ir, até onde ele consegue ir. Ou seja, ele vai até onde ele consegue. Ele nasce até onde ele faz tudo aquilo que ele nasceu para ser. Ele atinge o máximo do potencial dele, se alastrando. Então é isso que a gente quer e é isso que com essas plantas eu quero é, possibilitar né, que todo mundo tenha essa oportunidade de se desenvolver, cuidar da nossa energia para a gente conseguir se conectar com esse fluxo de abundância do universo, o fluxo de prosperidade do universo, tá bem? Então papel e caneta na mão que a gente vai falar das cinco plantas agora. A primeira é o jambolão. Eu vou pegar aqui o livro da Fito, né, de 15 anos, para explicar o motivo do porquê o jambolão é uma planta interessante, uma planta que nos permite uh, se conectar com o fluxo da prosperidade. Olha só, o jambolão. Ele traz força e vontade para mobilizar-se na direção dos nossos objetivos, né? gerando disposição e atividade. Cria priorização interna para a realização de desejos, disciplina e bons costumes. Então é muito importante a gente entender que o fluxo de prosperidade é um fluxo. A gente não pode querer parar aquilo. E o jambolão, ele estimula esse nosso comportamento dinâmico, de não querer a prosperidade, mas só do meu jeito. Eu quero conquistar aquilo ou aquilo outro do universo. Eu quero pedir isso, aquilo, aquilo outro. E daí o universo tem que dar da maneira como eu acho que o universo tem que me dar. Não, o jambolão é, é aquela é aquela metáfora, né? Eu acho que alguém que já deve ter visto aquele filme do Indiana Jones, que tem a busca, não sei se da Arca, do Santo Graal, que tem os desafios, e daí tem o um último desafio que é o salto de fé. É aquilo que a gente explica aqui, né? A gente precisa dar um passo e daí Deus coloca o chão. O jambolão tem essa energia de fazer a gente se mobilizar. Então por isso que ela é importante para a nossa conquista da prosperidade. A outra planta que eu quero comentar com todo mundo é o chapéu de couro. Então, chapéu de couro, ele elimina a maldade e os desejos maléficos, melhora o humor, elimina a rebeldia, acalma crianças né, muito arteiras, estimula a honestidade com os nossos sentimentos, ajuda a ter desejo de vitória e força para lutar pelos nossos ideais, além de outras propriedades que eu não vou ler aqui, mas a principal é essa daqui, ajudar a ter desejo de vitória, força para lutar pelos nossos ideais. O que eu vejo, eu acredito, que eu acredito e replico. O que eu vejo, eu acredito, eu acredito e replico. A gente vai falar no outro vídeo, acho que no canal Luz da Serra, me acompanha lá porque a gente deve soltar esse vídeo em breve, mas a gente consegue se conectar com o universo, com esse fluxo de prosperidade para que a gente consiga criar aquilo que a gente deseja. Por exemplo, então quando eu penso em algo que eu queira, eu estou criando aquilo. Quando eu me sinto tendo aquele algo, eu estou acreditando que aquilo vai acontecer. Então pensar é criar, sentir é acreditar, entendeu? Então quando eu tenho essa esse sentimento desenvolvido em mim, depois do pensamento tendo sido estabelecido, é, eu consigo alcançar aquele objetivo mais rapidamente. E é o chapéu de couro que nos vai permitir sentir né, com aquela meta realizada. É como se fosse mais ou menos aquela técnica de 68 segundos, né, de para eu conseguir sustentar né? a expectativa positiva é a semente da prosperidade. Então, quando eu penso e sinto com aquela meta, sinto aquela meta manifestada, criada, né? estabilizada na minha vida, é... então eu estou emitindo para o universo um sinal para que aquilo chegue para mim mais rapidamente. E daí, o chapéu de couro me ajuda a sustentar esse sentimento, logo, ele ajuda também a gente conquistar as nossas metas. tá bom? A próxima planta é o cravo da Índia, que estimula a concentração. Aumenta a capacidade de se de concentrar a energia para materializar os nossos sonhos. Abre a mente para enxergar o todo. E estabiliza a mente em um nível mental acelerado e de alta frequência. Então lembra que a gente falou? Pensar é criar, é, acreditar é sentir. Então, se o chapéu de couro me ajudar a sentir, o cravo da índia vai me ajudar a focar o meu pensamento em direção àquilo que a gente deseja, tá bom? A outra planta que a gente vai falar para ajudar na prosperidade é o marmelo. marmelo, apesar de ser um pouquinho mais difícil de achar em algumas regiões, ele tem uma, uma energia muito uh, forte no sentido de, além de aliviar dores locais, e de desinchar, criar efeito sedativo, calmante, protetor local, aumenta a vitalidade e regula a atividade celular local, auxilia com o processo de multiplicação celular, celular uh, indesejada, estimula a paciência e a perseverança e o equilíbrio emocional. Então, o segredo né, nosso para a gente conseguir emitir um sinal limpo para o universo é ter um equilíbrio emocional. E é por esse motivo que o marmelo tem essa possibilidade, né, tem essa qualidade de ser a planta que nos ajuda a se conectar com a nossa prosperidade, com o fluxo de abundância do universo. Porque ele, ele nos ajuda né, a, a ter essa estabilidade emocional e conseguir emitir por, de uma maneira mais limpa, mais clara, de uma forma mais qualificada, essa tanto pensamento quanto sentimento para o universo, né? Então sinalizando mais facilmente, mais claramente para o universo, para o fluxo de abundância, aquilo que a gente quer. A última planta então que eu vou falar é daqui a pouquinho, porque eu só quero te pedir para que nesse momento, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda não compartilhou esse vídeo, não ativou a sinetinha, que você faça isso. Então a gente consegue. Ah, trazer mais conteúdo de qualidade você consegue ser notificado e se tiver algum outro tipo de planta né, para algum outro tipo de efeito que você queira saber né, plantas para esse efeito trair o amor atrair o amor trair não atrair o amor uh, ter mais harmonia equilíbrio emocional uh, curar o passado deixa aqui nos comentários que nosso time está sempre monitorando tá bem então vamos lá a gente já falou das quatro são cinco plantas a gente já falou de quatro jambolão chapéu de couro cravo da índia, marmelo e a última é manjericão. Então, manjericão abre a consciência para enxergar o que está de errado, estimula a busca da verdade a qualquer preço, abençoa as escolhas e decisões e irradia energia mental. Então, o manjericão ele tem essa qualidade, essa fitoenergia da gente conseguir ser abastecido de energia mental. Então, quando eu estou com essa energia mental ativada, eu consigo me concentrar em direção às minhas metas, em direção àquilo que eu quero realizar, tá bem? Então essas cinco plantas você pode fazer tanto na forma de chá, pode fazer uma mandala, como tem as duas, né, os dois vídeos que eu já ensinei, como que faz mandala e como que faz uh, chá aqui na, no canal. E você, se você fizer chá, você toma né, duas canecas, você toma o chá duas vezes por dia, com um intervalo de 4 horas entre cada caneca, né? uns 200ml, 300ml, durante 7 dias, ou mandala, você faz uma mandala da maneira como eu ensinei e deixa ela ativada durante 7 dias num local livre de poluição eletromagnética, ou seja, não vai deixar no estúdio com muitas lâmpadas, não vai deixar em cima da geladeira, em cima do microondas. não, deixa em cima de uma mesa, em cima de um estante, tá bem? Quem que me falou foi Luiz Mourão, um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.